Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo e sou empreendedor digital desde fevereiro de 2014, já passei por vários cursos de como ganhar dinheiro na internet, aliás você precisa entender que isto é um nicho dentro do marketing digital, assim como emagrecer também é um nicho, se você entender melhor este conceito muitas coisas vão fazer sentido para você. Comecei em 2014 e minha maior reclamação, por assim dizer, é porque é tão difícil vender produtos digitais, seja do Hotmart ou da Eduz, enfim, qual é a dificuldade, afinal, pois bem comecei a estudar todo o processo e fui revendo algumas coisas que há um tempo era importante e hoje não faz a mínima diferença como por exemplo um blog. O primeiro curso que fiz dava uma importância monstruosa para o blog como se fosse a oitava maravilha do mundo e não é, um blog é um blog só e isso serve para você escrever artigos ou explanar suas ideias e recomendar produtos ou serviços que você eventualmente trabalha e precisa vender. Enfim, mas como funciona o máquina automática de vendas? Bem, este curso do Tiago Bastos, um empreendedor que tem vários produtos digitais, na verdade, explorou um método que eu mesmo já tinha visto num curso top, e que teve muito sucesso quando foi lançado. O Mav do Tiago funciona com uma metodologia simples e eficaz porque você não precisa fazer blog e esperar um ano ou até mais como foi no meu caso para fazer vendas, não implementando o conceito do curso as suas vendas vão acontecer com mais rapidez, lógico dependendo de duas coisas, uma seu empenho para montar a estrutura e também se você tiver algum dinheiro para investir em tráfego. O Mavo trabalha com tráfego e conversão, que é um conceito muito usado nós, Estados Unidos, e trabalha também com listas de e-mails selecionadas. Ou seja, você pode fazer um funil de vendas único ou pode fazer um funil para cada produto, na minha experiência, prefiro trabalhar com funil único. Ou seja, um funil para cada produto, dá mais trabalho, porém é mais compensador. O Mavo chegou ao mercado e fez um estardalhaço, o Tiago Bastos aproveitou o sucesso do seu produto e fez uma atualização e criou o um Máquina 2.0, trazendo algumas novidades bem interessantes. Eu, como alguém que já fiz vários cursos de marketing digital recomendo fortemente o Máquina de Vendas Online 2.0 do Tiago Bastos por ser um produto de qualidade e com valor bem acessível É realmente cumpre o que promete. Clique no link abaixo na descrição deste vídeo e baixe grátis o e-book com um resumo bem feito deste curso que é excelente. Se você gostou do vídeo dê um like, compartilhe com seu amigos é. inscreva-se no canal, um abraço e até mais.